Separa na sua agenda o que é importante e o que é urgente, tá? Se você tiver no mínimo um planejamento, que nem de 15 dias que eu falei para você, você já vai se organizar para que você consiga é, não ficar só no urgente. Eu sei que é difícil, tá gente? Não é fácil. Mas assim, se você conseguir ver, ah, isso é importante, Exemplo, agora é, é importante eu estar aqui para passar esse conteúdo para vocês uma vez por semana. Depois é, dessa live, eu vou focar onde? No meu doutorado, por quê? Porque eu preciso também entregar o doutorado, que é importantíssimo para mim, tá? Então, veja o que é importante e o que é urgente, para que você consiga ter produtividade. E a outra dica que eu dou para você é, Serviços operacionais, como é, casa, ir ao supermercado, se você conseguir delegar isso, ou mesmo é, aqui né, no, no digital, tem alguns serviços que são operacionais também. Né? Por exemplo, como eu falei para vocês, tráfego pago. Se você quiser anunciar, gente, não vá nesse botão impulsionar, tá? Que o Instagram coloca para vocês o tempo todo. Ah, impulsionar, não vá para isso. Você perde dinheiro. Porque não é o modo profissional de você fazer anúncio pago. Então, você tem que ir pelo gerenciador de negócios, depois entrar no gerenciador de anúncios lá do Facebook, para que você consiga anunciar no Instagram e Facebook. E no Google, você vai no Google Ads, tá? Então, é, tudo isso é bacana você entender, mas é legal você terceirizar. Tá, gente? Eles não cobram muito para fazer isso, tá? E você consegue, né? Eu... É, é, esse, essa pessoa que vai fazer para mim o tráfego pago, é uma indicação. Mas, se eventualmente você quiser também ver outros profissionais, tem a plataforma Worcana que só tem freelancers lá. E eles cobram em torno, vai, por mês, uns 400 reais, 500, para você fazer o um tráfego com eles, entendeu? Aí, por exemplo, 500 reais é um curso que eu vendo e eu já pago o um profissional. Agora, você imagina, é, eu tenho que ficar 3, quatro dias fazendo os anúncios, fazendo todo o operacional que é de tráfego pago. Ou seja, eu não vou investir no que é importante para mim, que é produzir conteúdo para vocês, tá certo? Então, essa é a outra dica que eu dou, tá? Para que você consiga entrar aqui no mercado digital.